Aí tudo que, que você procurar tem... você acha? Quando eu me aposentei, <risos> aí comecei a comprar os aparelhos ah, alguns Comprei lá na Philips, que eles estão fazendo também leilões de aparelhos que não iam usar mais E eu comprei então geradores, voltímetros, eu... osciloscópios E né? as coisas dele é tudo marcado, viu? Eu sendo outono, fazendo o que eu faço, eu fico na... aqui no Bom Retiro mesmo Não fico aqui, mas eu fico no Bom Retiro Então pra mim é, é ótimo estar tá aqui, não preciso... Imagina, vim do Jassanã pra cá, às 7 horas da manhã eu saio às 6 horas vou chegar aqui às 10, entendeu? <risos> Não é? Tem vezes assim que ele dá assim, umas 3 vezes por semana, 4 vezes na semana, né? É dependendo do que ele faz aí, aí né? Aí, por exemplo, é. tem mais ou menos 200 pãozinhos. É. Aí, a média que ela leva, 150, 200 pãezinhos que ela leva. E distribui com o pessoal, né? É. Onde a senhora distribui? Aqui no moinho, aqui, na comunidade, no né? No moinho, na, aí é. aonde? Na rua, pessoal Não, de rua, a pessoal. De ocupação, quem me passando. pedir pão eu tô dando. Porque ele dá o pão com tanto carinho aí que multiplica. Mas quando a gente era pequeno aqui, é, que tinha, era eu e meus irmãos, nós somos francês, tá vendo? E tinha sempre amigos, primos aqui em casa, então sempre a casa tinha mais de 10, 15 pessoas. Então, um espaço pra correr, brincar o dia inteiro. Nossa, é meu sobrinho, quando chega aqui, que tem 3 anos, 2 anos mesmo. Quando chega, já fica correndo e começa a correr com a altura e não para, pega carrinho, pega, pega bicicleta, pega um coisa eu... aqui fica brincando aqui com o tal o dia inteiro, o dia inteiro. Nós sabendo do decreto através dos vizinhos, até então a gente não, a gente não vê ninguém nos avisar, vimos o nosso é, imóvel na relação, do ficamos assustados, porque ninguém, entra. uma empresa com mais de 600 funcionários, mais de 60... se você for olhar 200 funcionários, né e não aparece ninguém aqui, de repente está na lista de, é assustador. Nem entregaram para as pessoas Ficou A gente ficou sabendo pelo, pelo, pelo, por, essa, por essa advocacia, né? No dia 20, 21 de 6 de 2013. No escritório de advocacia entregou um portfólio no, no, no, no, no televisão do carro, né? É, através de um, de uma, uma carta que veio aqui, okay? um escritório de advogados. É, e aí. Comecei a ler isso aqui, começou comecei a escurecer, igual a capa. Quando começou a escurecer a minha lista, escurecer aqui eu falei, Pô, não é possível né negócio desse. Sequer procuraram até mesmo para falar: olha, é, vem aqui, vem falar se o seu imóvel cumpre ou não a função social. Então, o Estado simplesmente se omitiu e se excluiu dessa responsabilidade. Eu tive um baque, né? Como? Poxa vida, como que eu vou sair daqui? É, e estou tô falando, tô falando com o Miquelino, tá? Como é que eu vou? Vou para onde? Vou voltar para o para Vou longe daqui, sendo que aqui para mim, voltando a dizer aqui tá tudo perto para mim, para minha esposa. Esse ano foi um ano depois do decreto, até sem noites de dormir porque você fica preocupado com o que, que vai fazer, como é que você vai fazer, você vai brigar com um valor justo não vai, para onde você vai, porque você entregou, fez acordo, você tem que sair. São 50 anos de uma família na mesma casa para sair. Acaba mexendo com a gente, com o nosso dia a dia, entendeu? Porque, poxa vida, pode ser que amanhã eles venham aqui, fecham e aí? E a gente? Vai para onde? Sabe? O que, que eu vou fazer? Depois de tantos anos do bom retiro, barra funda, poxa vida, o que, que eu vou fazer? De todos os escritórios que foram enviando cartas e informações, informações o decreto, eles. Fora isso que ele fala assim, agora é hora de você negociar o valor com, com o Estado. E se você tem dinheiro, fala assim, eles vão pagar um pouco aqui, eu tenho dinheiro, aquele dinheiro eu compro uma outra coisa, mas nós não temos. É, e ainda mais você sabendo que, o que, que eles vão pagar, não sei. O quanto que eles vão pagar e quando, né, e a gente sabe que tem precatórios, que tem isso, que tem aquilo, tem um monte de falcatruas aí que a gente não nada é confiável, né. Você pode assinar um papel e... Por coincidência eu trabalho no ramo imobiliário, eu sou corretor de imóveis. Quando saiu o decreto, o que me chamou a atenção foi que é, tudo será feito através de uma, uma participação público-privada com construtoras. Eu falei, aí tem. Não pode fazer isso com toda essa família, tá? porque é, são quadras, não são ruas, são quadras. Sendo desapropriadas. Tudo vai ficar a critério da construtora, a critério da, da, da incorporadora, a venda, a construção, e ela só ganha e ela não, não tem despesa quase nenhuma, porque a maior, a maior parte da despesa fica posteada pelo Estado, tanto o Estado, parte municipal, as três esferas, municipal, estadual e federal. O mais, o mais importante é você resolver o problema social, o problema psicológico de cada pessoa, né? não é simplesmente é como se fosse rato, você pá, joga o veneno lá e cada um se vira. Né? É realmente um golpe. Um golpe que está sendo feito contra quem está morando. Essa empresa hoje está com mais ou menos 60 funcionários diretos e indiretos entre gente tem mais outros, deve ter mais, mais de 100 com transportadora, Outros, outros serviços agregados. Hoje nós estamos com a produção diária que diz uma média de 150 toneladas a mês, uma média de 2 mil, 5 mil sacos de farinhas dia. Querendo investir, não estamos investindo mais preocupados com toda essa situação que está ocorrendo. Meu marido é, pintou a sala, a gente tinha a intenção de trocar sofá, né? porque o nosso sofá não está bom, trocar a mesa da cozinha, fogão, então isso acabou tudo. A gente perdeu a esperança. Perdeu a esperança e a vontade de fazer as coisas. Eu estou com medo de fazer qualquer investimento. Eu preciso mexer no telhado, precisava trocar o telhado, inclusive. Já estava com o dinheiro separado para isso, mas eu não vou mexer por enquanto. Porque de repente eu vou precisar de dinheiro para outra coisa. Então, o, o que nós estamos fazendo é, isso, é, é se unir, né? Que realmente, pelo menos, é essa a nossa única esperança de que... É, possamos ser ouvidos, né? Como houve aquele negócio na luz que eles engavetaram Eu acredito muito que vai acontecer a mesma coisa aqui Então a gente foi passear, nós fizemos passear é, para se engajar nisso tudo e entender um pouco como é que funciona isso porque a coisa parece meio oba-oba, né? Sabe? Parece um vendaval, quem saiu vivo tá, continua, quem não tchau, né? uhum. A sociedade não pode escalar, não pode ir, jamais Parar e deixar quando agora eu posso dormir tranquilo também vai funcionar. Vai. Já foi um avanço que aconteceu, né? Foi um avanço, já deu um avanço. E eles revogaram. A gente não sabe. Até quando? Mas já foi um avanço. É sinal que tá surtindo efeito o que a gente tá fazendo. A gente não vai parar não, viu? Ah! A gente vai parar de Que benção, ah. que benção né? Uma casa não é não é um não é uma não é uma garrafa de pinga que você joga fora e vai ficar melhor, né? Entendeu? Então não é, não é uma uma casa é a é, é sua é uma é sua segunda roupa, né? Você tem o corpo e ainda, né? Então a sua casa é, é a sua segunda roupa, é o segundo corpo, né? Quem você não tem casa, você não tem nada, né? Onde você vai morar? Onde você vai fazendo tem né? toda a sua história, toda a sua vida está dentro dessa casa, né? Então com o projeto Nova Luz. Nós não estamos entregando um território inteiro a Nova Luz, salvo engano meu, aqui eu vou só dar opinião palpite, porque eu não conheço, francamente eu não conheço o projeto. Lá estava se entregando um território onde ruas seriam feitas, abertas, enfim. Nós não, nós estamos pegando terrenos, matrícula, esse aqui é o imóvel. Se eu não fizesse nada, a gente fosse lá fazer um empreendimento, não teria problema nenhum.